Neste episódio veremos uma lista de vídeos assustadores e do paranormal, mas antes já vai deixando seu like para o nosso vídeo ter o maior destaque na plataforma e se não for inscrito, inscreva-se e ative as notificações para receber todos os nossos vídeos na tela do seu celular. Obrigado é pessoal, cara impressionante! Imagens registradas por câmeras de segurança mostram um homem sendo vítima de um atentado paranormal. Ele estava deitado em paz em seu colchão, quando vários objetos começaram a se moverem sozinhos em torno de si, tirando sua paz, enquanto uma criatura apavorante, que parece um morto vivo, observava pela janela. que ele já está acostumado, por isso, insiste em tentar dormir. Enquanto ser assustador aparecia só na janela, estava tudo bem. O problema é quando ele entrou na casa. Algo me diz que ele já domina todo este ambiente. E você conseguiria dormir em paz? Responda nos comentários. Um grupo de jovens caças fantasmas se aventuraram em uma estrada conhecida por ser a mais perigosa, não pelos acidentes, mas sim pelos relatos da presença de uma entidade maligna que ficou conhecida como o Fantasma da Mulher de Preto. Que isso, cara? No meio do caminho, eles pararam para verificar alguns objetos no chão. Foi quando algo sinistro aconteceu. Será que é uma vela também? Cara, eu não sei. Deixa eu ver. O é Fica aí. Cara, tem alguma coisa brilhando ali, velho. Ou é plástico? cara, refletindo. Ô, Jota, é plástico, cara? É plástico? Tá refletindo, entendeu? Eu achei que podia ser uma vela, alguma coisa que tava queimando. Tu apareceu dentro do carro. cara. Eu vi ela. Eu gravei ela. Eu gravei ela aqui no espelho, Jota. Como? Tu gravou, velho? Eu gravei. Vem cá, vem Carro aqui sentado, velho. Carro é onde, cara? Aqui dentro, cara. Aqui dentro. O K2, bicho. É... Cara, de é susto que eu levei também. Ô, o K2 é aí, cara. Olha aí, cara. Não, não tá aqui, Chamus. Tá Ela tá aqui, velho? Eu presta aí. Meu Deus, Chamus. Olha aí. Tô no máximo, ela tá aqui dentro, Jota. Tá você daqui? Embarca lá no carro. Você é louco. de Deadline foi explorar uma casa abandonada em uma zona rural, um local conhecido, mas dessa vez com um nível 10 vezes mais alto de infestação demoníaca. Ela não venha, ó, essa corda aqui mesmo, isso aqui ó, se fosse uma cobra aqui, tudo bem, ó, essa não é uma posição. Já bem. antes de entrar na casa, coisas horrendas se sucederam. Vocês não Oi, cara, cara, mexe no leite, Carol, dá uma olhada, pessoal, cara, impressionante é Escuta isso, escuta isso, escuta isso, escuta Escuta isso, escuta, isso, escuta, escuta, escuta, escuta Ai, minha nossa, Carol e cara do Carol, Minha nossa Eu sei que existe algo aqui próximo a mim me observando, Ó, como é que eu tô aqui, pessoal? Enrugado, olha isso. Apareça aqui pra mim, eu peço. Entre em comunicação comigo. O que há aqui nesse local? Cara, que cheiro horrível que tá aqui em você. Cara, isso, mano! Cara, Sim, alguma coisa bateu a porta. Queiro horrível que tá aqui você. Cara, do A cadeira morreu-se sozinha, mas fique calmo, o pesadelo está apenas começando. Cara tô entendo, arrepiado, pessoal! Ah! Ah! Ah! Oh! Eh! Cara do seu Uma coisa é certa, o que habita neste recinto quer bem longe dali. Oh, cara, isso cara do céu, Cara do céu, Todavia, o mais preocupante aconteceu do lado de fora. Cara, olha isso, pessoal. Cara, é impressionante, pessoal. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Cara. olha isso, cara, olha isso. Sim, o demônio acendeu o fogo, bom, fica evidente que a entidade que habita o local pode queimar qualquer coisa, incluindo pessoas, portanto ele fez certo em deixar o local. Parecia uma noite normal, todavia, uma figura estranha se manifestou atacando um pedestre em uma rua, dando origem a um dos vídeos mais convincentes e assustadores de atividades paranormais. este é o registro de um evento paranormal. Em um determinado momento notamos que o vulto assume uma forma humana. Estaríamos nós diante de uma evidência 100% real? Deixe a sua opinião nos comentários. Brasileiro divulga imagens de uma estranha criatura sobre um estádio de futebol no Catar. Olha isso, gente! Tá cheio de policial aqui! Eles, eles não estão deixando a gente filmar isso daqui! Eu acho que. Segundo ele, os turistas ficaram horrorizados com essa visão, enquanto moradores agiam com indiferença, como se já fossem acostumados. Um monstro que vive no deserto, segundo moradores, não costuma aparecer em centros urbanos, mas é atraído por cargas espirituais negativas que porventura estejam no ambiente, certamente trazidas por turistas europeus. Eles não estão deixando a gente filmar isso daqui, eu acho que...